Claro que houve erros cometidos pelo pessoal do PT e dos partidos que compõem o governo, muito graves. E esses erros devem ser, sim, apurados essas ações, e pessoas punidas. E nunca o presidente Dilma se colocou contra isso, nunca. Nunca usou o procurador-geral para engavetar, nunca. Sempre deu vazão a essas apurações. E isso é realmente necessário.